Eu sou o Márcio Cova. Eu sou a Neide. Onde a gente se deve reunir, Neide? Partindo do princípio, né? Desde lá, quando Jesus conversou com a Samaritana, ali no Poço de Jacó, ela pergunta para ele onde se deveria adorar. E ele diz, nem num lugar, nem em outro lugar a gente entende que não importa o lugar para adorar a Deus. Então, desde que nós saímos da instituição, nós nos reunimos na nossa casa. E os irmãos têm feito isso, né? têm aberto as suas casas. Então, não importa o local, o que importa é estar reunido. Pode ser numa casa, pode ser numa praça, pode ser em qualquer local, num salão. O local não é importante, o que importa realmente é adorar a Deus, né? E isso não tem a ver com o local Tem a ver com o seu coração, com o meu coração né? Esse texto que Jesus refere Fala sobre é, nem Samaria Nem Jerusalém né? isso. Mas em espírito em, verdade. espírito em Verdade Mas você acha que é possível A gente andar em Espírito em Verdade Que seja numa casa ou num salão Ou num lugar aberto Sim, porque o Senhor mora no nosso coração Então Ele está dentro de nós Então a questão do local Não tem importância o que importa é Ele estar morando dentro de nós, que é o verdadeiro Templo. Então você Senhor está querendo dizer que nós somos a casa de Deus. Exatamente, nós somos a casa de Deus, Ele mora em nós, no nosso coração. Então não tem a ver com o espaço físico fora, tem a ver com o que está dentro, né? Então, assim, as pessoas confundem muito isso, né, quando leem a casa de Deus, né, a casa de Deus é o nosso coração, ali ele já diz, né, há várias passagens nas escrituras que dizem que ele mora dentro do nosso coração, essa é a verdadeira casa de Deus. Foi o lugar que ele escolheu para habitar. Exatamente. Às vezes a gente está atrás de um lugar onde Deus habitaria, mas ele já disse que ele não habita em templos feitos por humanos. Exatamente, ele não habita nesses lugares. Então, você estando com os irmãos, ali está a casa de Deus, e seja qual for o lugar. Mesmo a gente sabendo que a gente tem possibilidade de estar em qualquer lugar, por que uma reunião em casa? Eu acho que a casa é como se fosse o seu coração. Você abriu o seu coração para receber as pessoas. É muito gostoso você abrir a sua casa e receber esses irmãos ali. Eu acho que a casa é o melhor local, tanto para receber quanto para ir. A casa da Neide e do Dionísio estão abertas para que vocês possam se reunir como irmãos com uma família espiritual. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou!